Nós aqui vimos nos apresentar essencialmente como especialistas experts na área dos dados automóveis e trazemos a experiência que nós temos em vários outros setores de atividade, nomeadamente na área do, do, do pós venda. Quando combinada com a área dos veículos, acabamos por trazer aqui alguma possibilidade de inovação em termos de negócio e ajudando estas empresas a conseguir fazer propostas de valor diferentes daquelas que habitualmente fazem no dia a dia. Aquilo que nós mais ambicionamos de facto é escutar o mercado, as necessidades também e de podermos encontrar aqui oportunidades de negócio que nós próprios inclusive não equacionamos e que as pessoas também percebam aquilo que é o valor que nós aportamos de acordo com a nossa oferta e de aquilo que é o nosso know-how neste negócio, baseado na expertise dos dados automóvel. É mostrar que a utilização das soluções um, traz uma série de vantagens para o conhecimento do próprio negócio, para, para mais ainda também, um, melhores processos, mais dinâmicos, mais ágeis, mais inovadores, que vêm trazer muita eficiência aos próprios negócios. A nova plataforma da TIPS, uma plataforma que vai congregar uma série de áreas de atuação de vários, sectores, de vários segmentos de automóvel. A área do analítico e do business intelligence. Lá está, portanto, não tanto os dados que são produzidos, mas o porquê e que informação é que podemos extrair desses dados. E depois um, um pouco aqui uma, uma abertura de, à inovação com a app que nos permite, através da realidade aumentada, identificar imediatamente uma viatura e, atrás disso, trazer uma série de informações técnicas do automóvel sem erro humano porque a própria realidade aumentada identifica a viatura.